E o PIN de fevereiro está aqui no Forte Nevado. Só você abrir o mapa e clicar no Forte Nevado. E a sigla CP, decalque do CP. Esse é o novo PIN aqui mês de fevereiro. Nossa, esse plano de fundo tá horrível Vou retirar Eu gostei, bem simples Olha que fofo, gente Estilo pinguim, a capa de fevereiro de 2023 Vamos abrir E a cor vai ser adicionada A cor vinho, que foi a cor mais votada Pra ser a cor nova Vai ser adicionada em outro patamar, entendeu? Em outra... De outra maneira, entendeu? Pra manter a, origina a originalidade das cores Eu acho que é isso, né? Gente... Ah, gente, que ótimo Ai, que fofo, que isso? Ah, não, vai ter festa dos Muppets Meu Deus, até engasguei, gente Eu não sei o que fazer, são todas horríveis Amei, vou colocar essa daqui, né Tem um nariz normal, porque pelo amor de Deus, hein Vou colocar um rosto ciano. Ah, o rosto muda. a ah, prefiro esse rosto aqui, azul. Vou colocar o cabelo loiro. Não vou comprar, não. E tá barato, porque é feio, hein? Olha, ah, o catálogo sempre incrível, né, gente? Olha essa roupa. Parece aquela roupa de dona de casa. Misericórdia, eu que não uso isso. Olha o chinelão, gente. Fala, meu pai. Vamos esses índices. Aqui na sapatilha relanzantes, temos a viajante chiquetosa. Gente, tem a câmera nesse catálogo. Câmera de turista. Claro que eu vou adquirir. E aqui, nesse mapa, temos o guia de, do resort. Pra que eu vou comprar isso, gente? Na moral. Ele voltou. O temido. Temido. Meu Deus. Eu não tinha visto isso. O cara tá de culpa acima, gente. Na moral. Olha que conseguiu botar essa banha toda pra cima. Com uma mão só. E a mão no pezinho. Fala, No pezão. ¿eh? Olha o tamanho disso. Uma prancha. Temos um chapéu de fanfarrão. Fanfarra. Que dá pra fazer uma dança especial. Entendeu? Então eu sempre compro. É só você apertar a letra D. Vestir essa roupa. E ele voltou, gente. É disso que eu tava falando. O MV King voltou. E clicando três vezes. Eu não, não vou mostrar mais esse segredo. Temos o um chapéu de cor na azul supremo Um símbolo do Puff. Nesse cinto aqui. Esse cowboy. Temos pipoca. Hum, hum, hum. Pipoca doce na manteiga. Na próxima parte. Nesse esquadradinho aqui Temos outro segredo que é a loneta Passando mais um pouquinho Temos aqui na água Nessas ondas Temos o um mapa de tesouro Mais um mapa, gente Mapa do resort e mapa do tesouro Se vocês quisessem, compra Porque na minha cabeça é in... inútil, entendeu? Ainda vem fechado Nem aberto vem A moral, como é que eu vou ver as coisas? Gente, olha como é que tá meu gru Depois daquele vídeo que eu fiz aqui No Clube Brasil De como vestir teu Puff Olha como é que tá, incrível, velho Eu fiz um engru somente pro meu puff, entendeu? Porque é eles que ficam aqui E eles brincam, dormem, comem e bebem Só não caga, graças a Deus, né? Ó, oh, que fofo, gente Ó, oh, jardineiro, cuidando das plantas Ih, dá pra fazer uma das aqui, hein? Nessa planta aqui, samambaia da floresta Que parece macon Misericórdia, velho eu, fiquei, eu citei isso, me lembrou, gente Aqui no bumbum desse hipopósamo Que parece agora do Madagascar E tá mordido Foi o Alex, né? Temos o Jardim Temos a Zebra e a Girafa também Dá pra fazer Madagascar aqui Passando-se algumas páginas Você vai ver que temos aqui no armário, verme... estante vermelha, o um armário, né, temos um sofá veludo vermelho, nesse quadro aqui, bem no sol, temos o cavalete, você virar pintou essa imagem é bem bonita, né, gente, é meio triste, eu acho, na planta verde, temos aqui, outra planta, que é o planta bicolor, incrível, né, gente, eu amo quando coloca um item, um item do mesmo item no item, na próxima página, nas vinhas dançantes, temos a prontona das cavernas, passando mais essa página, aqui no navio pirata, a alavanca né? quer dizer, no dirigente, temos a palmeira tropical, na corda de veludo violeta temos aqui, no pezinho dela temos o dirigente, a roda do limê, dirigente de navio na próxima página, aqui acho que é um cafezinho, um chocolate quente mesa da comissão julgadora, temos o um manequim que é só a barriga mesmo, entendeu? E o tronco aqui, no buraco da chave no baú de tesouros temos o portal de cidade perdida por 600 moedas Na churrasqueira temos, na grelha da churrasqueira temos tocha de bambu por 200 moedas Gente, eu vou comprar, infelizmente, eu amo um churrasco que não ama, né, brasileiro E esse foi o último Eu tô gostando do meu grossinho, vou mantê-lo assim É isso, um beijo, um queijo e até a próxima, gente